Neste vídeo vamos falar um pouco do Cacto Echinopsis. Se você gostar, não esquece de assinar o canal, dar um joinha e compartilhar, ok? Então, vamos lá! Echinopsis é um gênero de cactos originário da América do Sul, que inclui mais de 100 espécies. Eles são geralmente reconhecidos por suas flores grandes e vistosas que podem crescer até 20 cm de diâmetro. As flores geralmente aparecem no topo dos caules e vêm em uma variedade de cores, incluindo rosa, vermelho, branco e amarelo. Os echinopsis são amplamente cultivados como plantas ornamentais devido à sua beleza e facilidade de cultivo. Eles são resistentes e podem crescer em uma variedade de condições, desde o solo rochoso e seco até solos ricos em nutrientes. Além disso, os echinopsis são capazes de suportar temperaturas extremas, tanto quentes quanto frias, o que os torna uma escolha popular para jardineiros de todo o mundo. No entanto, é importante lembrar que os echinopsis são cactos e, como tal, requerem um solo bem drenado e uma exposição adequada ao sol para crescerem saudáveis e fortes. Eles também precisam de pouca água e podem sobreviver em condições de seca prolongada. Em resumo, os Echinopsis são cactos impressionantes e bonitos, que oferecem um toque exótico e atraente a qualquer jardim ou coleção de plantas. Com seus cuidados adequados, eles podem ser uma adição duradoura e gratificante a qualquer ambiente. Quero aproveitar e desejar um feliz dia para todas as mamães do mundo neste 14 de maio de 2023. E não esquece de dar aquele joinha e assinar o canal. Obrigado por ter assistido ao vídeo e até o próximo.